Gente, é, ontem eu fiz essa mosquiteira e foi à noite Olha seu é tanto de mosquito que eu peguei O leito aqui é verde, não sei se dá para vocês ver Gente, eu peguei mosquito demais Olha o tanto De pernilongo, mosquito pernilongo, olha Ontem que eu coloquei à noite Então, não sei se está dando acesso direitinho Vou chegar daqui, ó Olha, gente tem muito. Olha, de uma noite. Tem aqueles mosquitinhos de sujeira e tá cheio de pernilongo também. Olha os pernilongos. Não tem noção o tanto que tem aqui. Então deu certo mesmo, gente. Olha, você vê. pego dois litros, corta. Olha, esse aqui tá cortado, tá vendo? Enfiei dentro da da boquinha, na boca da fossa. E fiz um buraco aqui Encaixei o outro E passei fita adesiva Eu creio que Se colocasse o branco por cima E esse aqui embaixo Acho que ficaria até melhor Não sei Comenta aí o que vocês acharam gente. Olha o tanto de eu Capturei Capturei muitos pernilongos Ó, olha lá, olha o fundo Olha lá, olha esse aqui Olha, olha Olha, tô falando pra vocês Foi muito Ó, pra agitar o vidro Olha o tanto Brincadeira, hein Brincadeira, olha Pra agitar pra vocês verem Ó Então é isso aí, gente Comenta e compartilha aí com seus amigos Thank <laughs> you.